Féulidão por bebida sobre o madeiro sagrado, espinho, escravos e lanças ferem seu corpo e seu lado. No sangue e água que jorram na terra, os céus são. fiel sois a árvores mas nobre em meio as demais que a selva alguma produz com flor e frutos iguais ó oh, lenho e cravos tão doces um doce Teus ramos, banda fibras mais duras, a quem te fez germinar e nós a tanta tortura, leito mais brando oferece ao santo rei das alturas. Só tu cruz. cruz mereceste sustentar. Cordeiro imolado banhar te em sangue fecundo glória ao pai poder. Povo e honra ao Espírito Santo e eterna glória ao Senhor que nos salvou pela graça e nos A voz, Trindade, Clemente, com toda a terra adoramos, e no perdão renovado, um canto.